É de outubro né temos aí a campanha outubro rosa e para quem não sabe que o que é outubro rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar e todas as mulheres e a sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer do colo do útero então gente é, eu venho através desse vídeo né pedir para todas as mulheres é que tenham um cuidado, né? Câncer de mama, gente, é um do, das doenças que tá mais matando mulheres em todo mundo. É, na minha família nunca teve ninguém com câncer de mama, porém a minha tia faleceu com um câncer no colo do útero. Quando ela descobriu é, já tava um pouco avançado, né? Ela fez a cirurgia. É, fazendo a remoção do útero dela porém não foi o suficiente então ela veio a falecer por causa é, do câncer né e então gente tomem cuidado façam é, o Papa Nicolau anualmente é, façam o toque o exame de toque façam a mamografia se vocês estão é, na idade de fazer tá não deixem de fazer isso por medo Tá? Porque é, essa é uma forma da gente prevenir a doença, né? E quanto mais cedo a gente souber, mais chances a gente tem de conseguir combatê-la, tá? Então, e é isso, gente. Eu vou deixar um pouco do tutorial né, para vocês saberem. Como que eu fiz essa maquiagem, né? O passo a passo. Essa é uma maquiagem que eu reproduzi de outra pessoa, porém eu fiz do meu jeito. É, peço desculpa a vocês, porque eu não sou muito boa em fazer maquiagem. Eu tentei fazer com que ficasse o melhor possível. Não sou boa em fazer delineado. É, já aprendi a colocar assim, mas ainda não tenho muita prática, né? Eu demoro um pouco. Mas eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou deixar o tutorial e já volto a falar um pouco mais com vocês. Então, eu já fiz aqui a minha pele já, gente. Eu já fiz tudo, né? Já é... Selei aqui a minha pálpebra E eu vou iniciar Com essa paleta Eu vou começar Usando esse rosa aqui Mais claro Tá? E eu vou pegar esse pincel Esse pincel Que é mais Que ele é mais gordinho Como vocês podem ver Vou pegar aqui, olha Essa sombra Que é a sombra mais clara e vou depositar, deixa eu pegar aqui o espelho vou depositar aqui ó, vou depositando só até aqui ao meio, tá? Não vou levar até a ponta, não a gente, pode ir colocando pra ficar com bastante cor, tá? Não precisa ir até o fundo aqui embaixo e até aqui e aí a gente vai passando agora, a gente vai esfumar tá porque vamos subir um pouquinho aqui pra cima. Pra esfumar isso daqui Agora eu vou pegar esse pincel Que é um pincel de esfumar, tá? E vou esfumar só aqui a parte de cima, tá, gente? Não vou vir até aqui Só esfumar a parte de cima E a gente vai vendo conforme a gente quer ir dando mais intensidade, tá? A, a sombra eu vou passar mais um pouquinho Porque eu tô achando que tá muito fraquinho, dar mais uma esfumado. Não sei que, que cor tá ficando para pra vocês. Aí tá ficando bem bonito. Oxi. Tá Sujei aqui, Deixa eu só. Pra ajeitar aqui, gente. Vou não levar mais um pouquinho pra aqui pra cima. Porque eu tenho o um olho muito caído. E então, dá treta, né? Aqui sempre. Agora, eu vou pegar... Esse outro tom de rosa aqui, ó, que é mais escurinho, e vou pegar esse pincelzinho aqui, e vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar aqui, olha vou depositando. Parece que a cor. Não... Deixa eu molhar aqui um pouquinho pincel com água de rosas. Até pra ver. Essa Se essa sombra pigmenta mais Agora sim, parece que agora vai Vamos fazer igual Vamos trazer até aqui Pode pôr bastante sombra, tá gente? Pra ficar Bem marcadinha Depois você vai puxar pra cima Como a gente fez naquela primeira só puxar o tracinho, vai esfumar lá. Né? E vamos pegar aquele pincel, aquele mesmo pincel, e vamos esfumar. Agora eu vou fazer aqui do outro lado no olho e já, agora eu vou pegar esse restinho aqui ó, eu vou passar na parte de baixo, tá? Só sujinho, só pra sujar. Não tenho muita prática, gente, em fazer isso por isso. Pode ser que não saia bem. Pode ser. Depois eu dou um consertado, tá, gente, ali. Agora eu vou pegar um, um glitter, tá? E o que eu vou passar é esse, olha. Que é um rosazinho. É o único que eu tenho aqui, gente. E é um rosa, assim, não sei explicar pra vocês. Como eu não tenho cola de glitter, nem fixada de glitter, eu vou pegar um corretivo, né? E. Vai ser esta marca. Vou pegar esse pincel, ó. Vou passar e vou fazer tipo um cut crease. Tá? Aqui, ó. Toda a pálpebra, tá, gente? Não sou boa em fazer cut crease. Porém, a gente vai tentando se adaptar, né? Agora eu vou pegar um pincelzinho. Deixa eu pegar. Eu vou pegar esse, ó. Que não é assim tão pequenininho. Vou aqui, ó, peinar e, e vou depositar e ficou bem molhia. Já vou passar do outro lado, depois eu volto pra gente finalizar, tá? Esse olho. Vou pegar aqui ó, um pouquinho desse dourado, só pra dar uma mesclada aqui, porque eu tô achando que é muito rosa. Só pra dar uma mescladazinha, vamos ver se a gente consegue agora. agora eu vou pegar de novo, não é? é? Esse pincel, vou pegar aquele rosa bem escuro. Eu vou colocar aqui pra gente voltar a marcar Porque desmarcou, né aqui? Vou pegar o pincelzinho Vou esfumar, gente Vou esfumar bastante agora, ó Colocando um aqui rosinha claro pra gente dar uma mesclada aqui eu vou ver se eu consigo fazer aqui um truque com esse coisa de fio dental vou pegar esse delineado vou marcar aqui ó vou se dá né gente na verdade e vou colocar aqui para ver se dá pra cima como é que eu vou fazer Vou tentar aqui fazer, tá, gente? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos aqui fazer o delineado. Eu não sei fazer, né? Já tô vendo que tá tudo errado. Não sei se ficou legal. Essa aqui é a verdade. Nada me ajuda, né? Bem, é o que saiu hoje. Me desculpem, mas vai ficar assim. Se eu mexer, vai ser muito pior. Agora eu vou pegar um pouquinho no meu corretivo, gente. Eu vou dar uma ajeitada aqui, porque é, eu tô achando que eu passei demais, sabe? Aqui, ó. Pois eu ajeito, eu ponho mais coisa a única forma que eu tenho pra ajeitar é assim tá vendo depois eu come mais um pouquinho de coisa de sombra agora eu vou pegar né aquele pincelzinho sujinho que é esse daqui, né? Que é o mais escurinho, vou dar um jeitinho aqui. Só de novo. Meu Deus do céu, misericórdia, mulher do céu. Por que, que eu sou tão idiota com pôr essas coisas? Esse é o meu melhor. Agora eu vou pegar um cílio por E eu vou pegar esses que eu tenho aqui já cortado, porque é, são já tão preparados. Vendo esses aqui, porém eu já tenho aqui cortado, tá, e aí eu vou colar, e já eu volto pra vocês verem o resultado. Então gente, eu já coloquei os cílios, agora eu vou passar um pouquinho de marrom, eu vou pegar um pouquinho desse marronzinho aqui, dessa paleta da Nude, tá, vou pegar um pouquinho, só pra dar uma escurecidinha aqui, tá, eu não gosto de passar... Olha, dá um real mais, né, no olhar. Agora eu vou pegar um pouquinho de iluminador com um pincelzinho bem pequeno. Tá? E vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Pra dar um ponto de luz. Que eu gosto de fazer isso com iluminador, tá, gente? Dá dar um ponto de luz aqui. Aqui. Passar um pouquinho aqui, porque já saiu, né? Eu tinha passado. Aqui. Ah, eu vou dar mais uma realçada aqui nessa maquiagem, porque eu tô achando que tá muito branca. Vou passar um pouquinho de blush. O blush que eu vou passar vai passar esse rosa aqui, ó. Também blush rosa. Vou pegar esse pincel. Vou passar aqui vou Fazer carinha de metida vou passar aqui também porque eu gosto Eu tô olhando, gente, aqui, tá? Ali, porque ali tem um espelho E eu consigo ver melhor na luz da minha ring light Então é por isso que eu também tô olhando ali Ainda vou passar um pouquinho de máscara, né? De círculo Eu não passei Eu gosto de ficar assim, ó se eu tivesse para praia. Depois eu dou um jeito. Agora eu vou passar mais um pouquinho de iluminador, né? Porque a gente precisa brilhar aqui. brilho a gente não é nada vou passar aqui um pouquinho no queixo vou pegar na ponta do nariz okay. agora eu vou pegar a máscara de cílio essa da marca vou pegar e vou passar aqui tanto nos cílios superiores como nos inferiores tá? vamos passar aqui para juntar né, os cílios com os cílios por tessas. não precisa passar muito, tá gente? Basta só para juntar um com o outro. E agora vamos passar no inferior, sem sujar, se é nada para sujar os cílios, no caso suja a maquiagem, né? Eu tudo, minha gente. Vou pegar aqui um botão de. Né? Vou limpar isso aqui, gente. Sem dar cabo, né? Da maquiagem. Vou pegar aqui. Agora, meu pincel de pó. E vou passar, lá né, Um pouquinho de pó. Pra tirar todo o excesso. Que eu sempre faço isso, tá? Agora, eu vou passar um batom nude. Né? Vou passar esse, que é o Moca. Moca ou Mote, não sei como vocês chamam. Da, da Avon. Que eu acho super lindo, olha. Eu vou passar ele Eu vou pegar aqui esse pincelzinho Não, vou pegar meu pincel lápis Meu pincel lápis Que é de passar batom Olha aí. Primeiro faço contorno Eu mesmo assim ainda borro Imagina passando batom direto Tá vendo? Eu já borrei aqui um pouquinho E aqui está Então gente, é isso A maquiagem tá assim meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa maquiagem né que não é uma das minhas maquiagens preferidas né porque eu não gosto muito de maquiagem colorida porém eu acho que essa ficou bem bonita né eu vou começar a me habituar a usar maquiagem colorida mas eu sou mais basicinha né? eu gosto mais das cores neutras enfim então eu já vou pedir que você deixe bastante like porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo eu tive que cortar bastante. Vocês não conseguem ver o trabalho que dá, né? Porque é cortado. Aí tá trabalho, ter que fazer e refazer. Enfim, gente, deixa bastante like, tá? E partilha esse vídeo aí com alguma amiga de vocês, né? É, se você chegou aqui através desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. E ativar as notificações, que é pro YouTube enviar os vídeos assim que a gente postar. Vou pedir pra você me seguir pelas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui. Que é pra gente ficar mais próxima. E vou convidar você a fazer um tour pelo nosso canal, que eu tenho certeza que deve ter aí algum vídeo que você possa postar. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!